Fala assim, eu o que eu vi análise, né? Análise a posteriori, que é a, que é a coisa mais fácil de fazer, né? Que é assim: o desenho é colorido, a música é alegre, a música é repetido Daí eu li aquilo lá falava: Meu, mano, que desenho que não é colorido, que música que não é alegre e qual que não repete, cara? Então, assim, não é isso. Eu não sei o que é, cara. Eu, realmente eu não sei. Eu sei que pegou, pega. Inclusive é engraçado: a música mais tocada da Galinha Pintadinha até hoje se chama Upa Cavalinho, que é uma música minha, que assim, eu tava fechando o DVD 4, o último que a gente fez, tal lá em 2014 com a Som Livre, faltava uma música, eu fiz uma música assim, numa sentada, eu fiz uma música, que é essa Upa Cavalinho, é a mais tocada, tem mais de 1 bilhão e 200 milhões de... de, de, de, de, de que foi tocada lá no YouTube, entendeu? Caralho! Inclusive, essa é uma marca que eu tenho muito orgulho, cara. Fala, tem uma música minha que tocou um bilhão e duzentos milhões E ela de é vezes. sua. Minha, minhazinha. Que louco, né, cara? E foi tipo, numa sentada e... Só Shakira consegue eu disse Nem sei se ela consegue audição. <risos> é não, difícil, o, cara. o consegue, <risos> é. Sai consegue. <risos> é Baby Shark. É essas, Baby Shark, essas coisas, é. E, e é engraçado, eu nunca diria que, ela, que essa música iria, né? Então, assim, ninguém sabe, cara. Ninguém sabe. Ninguém sabe. Outra coisa que eu falo, quem que junta fala assim, eu vou fazer uma música que vai ser uma porcaria, ninguém vai gostar. É, é verdade. Todo mundo faz para gostar. Sim. Segue as fórmulas, umas vão, outras não. Quais são? Então assim, não, não encana muito. Ó, oh, aqui eu tenho a lista. Dos do segredos. Eventos. Não, do segredo ah. não. Ah, verdade, salve. A vista dos abraços. Tá, nós vamos, vamos mandar, mandar vamos lá. mandar. Vai agora? Você que manda. Você que manda, quiser, você que manda. manda aí, mas tem que mandar... salve com... aqui, ó. Salve para Carol Mota. Quem é que é a Carol? O que ela faz lá? É ela... todo mundo da tua empresa? É todo mundo da minha empresa. A Carol, ela, ela trabalha no financeiro e está se revelando uma boa redatora. <risos> o Francis Viveiro, salve aí para Francis. O Mate Banzai? <risos> Caralho. Ah, Mais... Ranzai, Ranzazinho. Mate Ranzani, é. o Luiz Brolesi, Aê. Daniel Inoue, e aí? Caralho, Juliano Benatti, e todo o pessoal da Bromélia Produções. É isso aí, só falou o nome quem pediu, quem não pediu ficou de fora. É. Isso aí. <risos> boa, boa. E, e... Aí e galera, pra... não devo mais nada pra vocês, hein? <risos> <risos> tu tava falando que hoje você tá numa fase, assim, de descoberta, você tá meio perdido, o que, que não, tá rolando? Não, não tô perdido, o que tá rolando é a crise da meia-idade, Ah, entendi. <risos> não, eu falo, eu descobri assim, eu tenho muito, bem mapeado na minha vida, assim, é, quais são os problemas. Quando você é adolescente, né, jovenzinho, assim, é, o que eu vou ser? Daí tem a crise dos 30s. dos 30 que você fala, porra, cara, o que que eu sou, afinal, né, eu sou... E a crise da meia-idade você já começa a falar, pô, o que que eu fui, o que que eu fui? E eu tô nessa mesmo, assim, sabe? E, e, e tem muito uma quest questão de perspectiva, né, cara? Daí, assim, é, é filho, é, é, é, é os pais que estão mais velhos, né? Você fica meio ali de sanduíche e tal. Então, eu numa fase meio esquisita, com a pandemia, e polarização política, tudo meio esquisito, assim. Então, tô tô, tô tô numa fase que eu tô precisando... Mas, ao mesmo tempo, assim, tô super bem, não, não vou reclamar. Não, não sou das pessoas que, pod que podem reclamar demais, né? Mas, assim, essa é uma crise da minha idade mesmo. Eu vi o Angeli falando, né? Ele falou, isso tem nome, cara. É Andropausa. <risos> <risos> então, assim, Andropausa vai vir. É. O que é isso? eu, eu vocês têm aí? Eu tenho 36. 30. É, então. Vou fazer 31 mês que vem. Já bateu em você falar, o que, que eu sou, afinal? Agora eu, eu, sou, eu sou isso aqui? Eu acho que esse negócio do que, que eu sou me bateu desde o momento que eu consegui formular um raciocínio, assim, sabe? Hum. Eu, isso é uma coisa que me pira muito, assim. Do que, por que, que eu tô aqui? Que porra é essa que a gente tá fazendo? Por que, que eu danço todo dia que eu acordo? Tá ligado? Eu não tô falando do dançar, é, dançar mesmo. Ou seja, por que, que eu faço tudo que eu faço? Entendi. Por que, que todo dia eu acordo, venho aqui trabalhar, conversar com as pessoas? Para, parece você não tá me ajudando. <risos> tá, mas eu fico pirando essas coisas. Eu fico a minha isso. pira é, é, é mais... É, menos bonita, eu acho. A minha pira é mais assim, caralho... Puta, na melhor das hipóteses, já vivi um terço da minha vida. É, então, é. Não, todas essas coisas vêm, cara. É. A gente fala muito, é, é questão de perspectiva mesmo, né, cara, da vida. Perspectiva, você tem... o é. que, que eu tenho pela frente, né? Eu deixei é. para trás, onde eu estou Você tá jovem ainda, você tem tipo... Tem 51. É, dá para muita coisa rolar ainda, né? Pelo menos metade da vida ali, né? Na a melhor cara, eu... das hipóteses. Ah, não sei se é a melhor das hipóteses. Eu já, eu já... Ele tem dinheiro e a tecnologia está sumindo, aumentando pra caralho. Não, então... mas olha, outra coisa que eu tô. Que eu, tô <risos> que eu ando me questionando muito é questão de longevidade, cara. Você que gosta de viajar na maionese? Vamos lá. Essa daí é boa, porque é muito aclamado esse negócio que aumentou a longevidade da população, né? E... Mas eu não sei se é uma coisa tão boa mesmo.